Here it comes. Boom Quinto cinturão dos números, começando aquele que pode ser definitivamente o último cinturão dos números, né? Você se lembra que eu tinha decretado o fim dessa série. Quando os camisas 32 conseguiram a terceira vitória seguida, eles teriam ficado para sempre com o cinturão, assim como a taça Jules Rimet com o Brasil na Copa do Mundo. Porém, vocês pediram para eu continuar a série, ou pelo menos para dar a chance aos camisas 33 e aos camisas 34. Então, o quarto cinturão dos números, que eu lancei há umas duas semanas, foi entre os camisas 32 e os camisas 33. Tivemos uma série muito disputada, que chegou ao jogo 7, que os camisas 32 venceram mais uma vez levando o quarto cinturão dos números para casa. Então hoje é a tentativa derradeira. Se os camisa 34 não ganharem hoje, aí sim é o final da minha série Cinturão dos números, então, vou até dizer para vocês que eu tô até torcendo pros números 34, porque daí eles tomam o cinturão dos 32 e a gente pode continuar a série. Então, antes de começar a simulação dos jogos entre 32 e 34, vou mostrar para vocês a seleção dos números 34 que eu montei. Esses são os titulares, o armador, não são muitos armadores, camisa 34. Eu coloquei o Devin Harris, que teve o melhor momento da carreira dele no New Jersey Nets. Ray Allen é meu small forward, jogador que mais acertou bolas de três pontos na carreira na NBA até hoje, né? Pode ser ultrapassado logo mais. Yannis Antetokounmpo, o atual MVP possível duas vezes MVP, é um dos meus alas. Na outra aula eu vou colocar improvisado Hakim Olajuwon. Até porque ele já jogou nesse sistema de duas torres junto com o Ralph Sampson no início da carreira dele no Houston Rockets. E assim eu consegui colocar tanto o Hakim Olajuwon quanto o Shaquille O'Neal no time titular. O Shaquille O'Neal do Los Angeles Lakers, tricampeão, MVP quase unânime. Ficou apenas a um voto de ser o primeiro MVP unânime na história da NBA. Então esse será o meu time titular e agora eu vou mostrar os meus reservas da seleção do número 34. Que nem eu falei, não são muitos armadores, então eu coloquei o Sean Livingston, né, que usou o número 34 no Golden State Warriors, quando foi tricampeão da NBA. Austin Carr, é o Shooting Guard, que fez história no Cleveland Cavaliers, é tem a camiseta aposentada pela franquia de Ohio. Xavier McDaniel, foi um bom scorer por todos os times que ele jogou e era o número 34 no Seattle Supersonics. Paul Pierce, lenda do Boston Celtics, vai alternar entre Shooting Guard e também Small Forward. Terry Cummings, que começou a carreira muito bem no Milwaukee Bucks nos anos 80 e teve uma carreira duradoura da NBA, incluindo All-Star Game. Charles Barkley, MVP em 92-93 pelo Phoenix Suns e que começou a carreira muito bem no Philadelphia 76ers, vai ser o meu sexto homem de confiança. Charles Oakley, fez carreira no Chicago Bulls e também no New York Knicks, disputando um All-Star Game e chegando às finais de 94 o um time de Nova York, e por fim, Mel Daniels, pivô do Indiana Pacers, desde a época da ABA, passando para a NBA, um excelente pontuador e excelente reboteiro. Que nem eu sempre faço, a seleção dos times, dos números, tem oito reservas, porém, o site que eu faço a simulação, que é o What If Sports, aceita apenas sete jogadores no banco de reservas, então eu vou tirar da minha simulação o Sean Livingston, que tecnicamente era o jogador pior dentre todos esses que eu coloquei, na seleção dos números 34. Vamos ver então o Depth Chart, a profundidade do elenco, a quantidade de minutos que cada jogador vai jogar aproximadamente nessa simulação. Para Point Guard eu coloquei 22 minutos para o Devin Harris, que é o único armador de origem, 8 minutos para o Austin Carr e 18 minutos para o Yannis Antetokounmpo, ele vai jogar boa parte do jogo de armador, ele já exerceu essa função diversas vezes no Milwaukee Bucks. Para Shooting Guard, 26 minutos para o Ray Allen, outros 10 minutos para o Austin Carr, 10 minutos para o Paul Pierce e mais 2 minutos para o Yannis Antetokounmpo. De small forward, aí sim o Antetokounmpo começa na posição e joga 14 minutos, Paul Pierce joga 12, Xavier McDaniel joga 10 e Terry Cummings joga 12. Na posição de power forward, o João começa o jogo e joga 18 minutos, Charles Barkley joga 22 minutos na sua posição de origem, Terry Cummings mais 4 e o Charles Oakley mais 4 minutos. Por fim, na posição de pivô, quem começa é o Shaquille O'Neal, que jogará 31 minutos em média. Hakim João joga 13 na sua posição de origem. E o Mel Daniels, pivô do Indiana Pacers, nos anos 70, joga mais 4 minutos. Esta é a profundidade do elenco do meu time dos Camisa 34. Então, voltando aqui à tela principal da simulação, vocês sabem como funciona a questão do mando de quadra nas minhas simulações. O desafiante tem o um mando de quadra, então, os Camisa 34 jogam os jogos 1, 2. 5 e 7 em casa E os jogos 3, 4 e 6 na casa dos Camisa 32 Quem desafia tem a vantagem de tentar tirar o cinturão O cinturão O time dos Camisa 32 é o mesmo de todas as outras simulações Os titulares Magic Johnson, Richard Hamilton, Dr. J. Cromalone e Shaquille O'Neal Vamos então direto e reto para a primeira simulação Jogo na casa dos Camisa 32 Desculpa, dos Camisa 34 E os visitantes vencem os camisa 32 já roubam o mando de quadra na prorrogação. 127 a 124 pelo menos é um sinal que teremos uma série equilibrada, eu acho. Vamos ver os destaques da partida. Pelos 32 que venceram, 18 pontos e 11 assistências do Magic Johnson, 20 pontos e 10 rebotes do Karl Malone, 20 pontos do Shaquille O'Neal, 16 pontos do Freddie Brown, vindo do banco de reservas. Em várias simulações, o Freddie Brown vem vindo bem do banco de reservas. Pelos camisa 34, 23 pontos, 14 rebotes, 5 assistências e 4 tocos para Shaquille O'Neal dos Lakers, né? O O'Neal está nos dois times, ele era 32 do Magic e 34 nos Lakers. 23 pontos para Ray Allen, 17 pontos, 11 rebotes e 4 topos para Olajuwon, 18 pontos, 55 para Yannis Antetokounmpo, 10 pontos para Paul Pierce, vindo do banco de reservas. Então, os camisa 32 estão vencendo por 1 a 0 a série, com uma vitória fora de casa. Vamos para o jogo 2, na casa dos camisa 34, novamente. E mais uma vez, deu camisa 32. Talvez a série não vá ser tão equilibrada o quanto eu pensava que seria. Hoje, possivelmente, será o fim do Cinturão dos Números. Vamos ver os camisas 32. 19 pontos, 10 rebotes do cheque do Orlando Magic. 18 pontos do Carmelo Malone. A pontuação bem distribuída. Só o Freddie Brown e o Blake Griffin chegaram a 10. E o Richard Hamilton com 11. Pelos camisa 34, 18 pontos para o cheque do Lakers. 10 pontos para o Hakim. 13 para Antetokounmpo, 16 para Paul Pierce. Jogador da partida, Shaquille O'Neal do Orlando Magic. Então temos 2 a 0 com duas vitórias fora de casa para os camisa 32. Podemos ter uma varrida, né? Eu estou voltando para o primeiro jogo porque eu não vi quem foi o jogador do jogo. Foi o Karl Malone, agora sim. Na primeira simulação foi o Karl Malone. Então temos 2x0 para os camisa 32. Duas vitórias fora de casa. Eu vou inventer, inverter o Home e o Away e... Grandes chances dos camisa 32 fecharem em 4x0 em casa e, por fim, decretarem o fim, o encerramento da série Cinturão dos Números. Que vocês me convenceram a continuar, eu não queria mais. E o visitante vence! Temos uma série, tá todo mundo vencendo fora de casa, 105 a 101 para os camisas 34, vamos ver, Antero compo 12 pontos, 9 rebotes, 5 assistências, 3 tocos e 2 roubos de bola, Shaquille O'Neal do Lakers, 29 pontos e 11 rebotes, 10 pontos do Hakim, 16 do Ray Allen com 4 de 5 para 3 pontos, 17 pontos de Charles Barkley vindo do banco de reservas, e pelo time 32... O cestinho foi o Julius Irving com 23, né, o Julius Irving da ABA, ele usava o número 32 apenas nos Nets, na NBA ele usava o número 6 14 pontos Carmelon, 14 pontos Shaq do, do Magic, o jogador da partida foi o Shaq dos Lakers, que é o camisa 34 2 a 1 para os camisa 32, todo mundo venceu fora de casa até agora, vamos para o jogo 4 mas deu camisa 32 em casa Primeira vitória em casa nessa série 116 a 102 Destaques dos camisa 34 17 pontos, 10 rebotes pro Olajuwon 17 pontos pro Ray Allen 14 pontos para o Paul Pierce E pelos camisa 32 9 pontos e 13 assistências para Magic Johnson 24 pontos para Karl Malone 16 pontos para Freddie Brown Freddie Brown, bem vindo bem, hein? Será que pode ser um MVP das finais, um MVP da série? Jogador da partida, Karl Malone, pela segunda vez. Então temos 3x1, os camisas 34 voltam a jogar em casa. Se os 32 vencerem fora de casa, eles fecham a série por 4x1. Nesse momento, 3x1 para os camisa 32. Vamos jogar. Ah, mas os camisa 34 se safam... 122 a 119 em casa. Quem foi bem aqui nesse jogo? Pelos 32 derrotados, 22 pontos de Carmelo, 20 de Magic Johnson, 19 do Rip Hamilton e um double-double de 16 e, do, e 11 do cheque do Orlando Magic. Pelos camisa 34 que venceram o jogo, 26 pontos, 12 rebotes, 5 assistências. Isso sim são números de Anteiro Compo. 26 pontos do Shaq do Lakers, 13 pontos do Hakim, 10 pontos do Devin Harris e 10 pontos do Charles Barkley, jogador da partida, Shaq dos Lakers. Então temos uma série que está 3 a 2 para os camisa 32. Vamos inverter mais uma vez, agora os camisa 32 podem fechar em casa, definitivamente levar o quinto cinturão para casa e encerrar com a minha série de cinturão dos números. Vamos lá, camisa 32 joga em casa, pode ser o jogo do título. E os camisas 32 são campeões, mais uma vez. 4x2, 99 a 93 jogo de placar baixo. É, pelos 34 aqui, ó, 12 pontos... Olha, quase um 5x5 five five do Antetokounmpo. 12 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, 4 tocos e 4 roubos de bola. Faltou um toco e um roubo de bola para um 5x5. Five five. 12 pontos do Hakim, 17 pontos, 12 rebotes do Shaq, 12 pontos do Ray Allen. E pelos camisa 32... Um double-double de 14 pontos, 11 rebotes do Carmalone O cestinho foi o Julius Irving com 15, né? O jogo de placar baixo. Melhor jogador da partida, Julius Irving. Gente, 4x2 para os camisa 32. Eu oficialmente desisto do cinturão dos números. Será que eu montei tão bem assim os camisa 32? A rotação, o depth chart, os minutos de cada um, que é impossível deles serem derrotados por outro time? Ou será que eu estou montando mal a distribuição de minutos dos outros times, dos outros números, porque eles não conseguem derrotar os 32 de jeito nenhum. Embora a gente tenha tido dois jogos 7, né, os camisa 13 e os camisa 33, chegaram até o jogo 7 e ambos perderam em casa o último jogo, o jogo 7. Mas, de qualquer forma, hoje é o fim do cinturão dos números. Os camisa 32 são os vencedores para toda a eternidade. Mas eu posso continuar fazendo simulações. De repente, entre as seleções de todos os tempos dos times, eu já fiz acho que 10 seleções de todos os tempos das franquias da NBA, Digam se vocês gostam, se vocês quiserem eu posso começar a pensar em alguma coisa de simulação nesse sentido, beleza? Valeu então quem assistiu a mais desse vídeo frustrante aqui no Boom eu realmente achei que os camisa 34 teriam chance de tirar o cinturão dos 32 Quem não é inscrito no canal se inscreve, quem não segue o Instagram do Boom Calaca, que é Boom estou tô colocando fotos lá todos os dias, tá aqui embaixo ó, só entrem lá e sigam e na minha Twitch também, né, que é Live onde eu faço as minhas transmissões ao vivo, me sigam lá também e acompanhem as minhas lives. Grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, nos vemos lá.